Então pessoal, beleza? A pedidos aí do, do amigo Vinícius Porto, eu vou fazer uma vídeo aula bem, bem rápida sobre polimorfismo, sobrecarga e herança utilizando a linguagem C. Bem, eu já adiantei aqui, criei uma classe chamada Person, eu vou definir aqui. Basicamente eu vou ilustrar como é que funciona esses. Como é, que funciona esse conce... como é que funciona esses conceitos? Com um exemplo bem básico, eu tenho uma classe pessoa, eu vou definir aqui por exemplo o nome dela, string name, como atributo privado, e um inteiro para sua idade. Vou criar aqui os, os métodos para inicializar com o construtor. Esse construtor aqui eu não vou usar o padrão, vou. Usar o que recebe uma string como nome e um o inteiro como a idade, e vou setar utilizando o operador this para setar o um nome para aquele que o usuário especificou no momento da criação do objeto. E vou criar um método aqui, simplesmente para ilustrar, que é o método walk. Basicamente ele vai dizer aqui, person is walking dizer que a pessoa está caminhando beleza? então vamos, vamos criar aqui um objeto person, p eu vou colocar aqui, bruno 27 e vamos dar um sayout aqui para testar p.getName vamos criar mais esse método aqui ele retornou a string, getName, simplesmente vai retornar aqui o nome. Vamos testar para ver como é que está se comportando aqui. gmailcpp mais main. main. Beleza, vamos executar aqui. Tranquilo, retornou meu nome. E eu vou colocar mais um aqui para ele retornar. A idade this age então, vamos lá deu um print aqui no nome e agora eu vou dar um espaço e dar um print na idade Get age compila executa beleza tranquilo nossa classe person está aí funcionando agora eu vou criar uma classe que vai herdar da person vai ser Latin. então isso a gente faz isso aqui eu vou usar o modificador public coloco person com isso a gente está fazendo a herança então todos os, os todos os elementos que são os elementos que são públicos vão ser herdados como públicos aqui e os privados só serão acessados através de métodos internos da classe então aqui a gente vamos definir aqui o construtor da classe Latin. eu vou colocar os, os mesmos parâmetros, então string, name, int, age, e aqui tem um detalhe, a gente chama, a gente invoca o construtor da classe mãe, que no caso é person, passando esses parâmetros, e aqui dentro a gente faz o que a gente vai de fazer. Então, como eles ele já está passando os dados para esse cara, eu não preciso setar mais nada aqui, então o nosso construtor está correto. E eu vou sobrescrever o método walk. Então, quando um objeto da classe let me executar o, o método walk, ele vai, ele vai imprimir uma mensagem diferente. Então, vai ser let me is walk, certo? Então, vamos ver o que é que acontece se a gente chegar aqui e distanciar, por exemplo, um letn. Bruno, 27, e se a gente fizer isso aqui. Vamos ver se funciona. Então vamos ver. A gente vai chamar o l para letn e p para person. Vamos comparar, ver se vai... Vou isso aqui, para não confundir. Então a gente instanciou um objeto let's. Ele herdou os métodos da person e já instanciou lá os elementos daquele construtor. Então, beleza, Bruno e 27. Então, beleza, vamos executar o um método walk. Eu sobrescrevi o walk aqui. Então ele precisa imprimir o let's walk. Então vamos lá. Eu vou, dar um, vou executar aqui o um método walk. Então, compila, executa. Executou o led e o walker. Então, a gente... Beleza, tudo tranquilo. Mas, e se a gente, por exemplo, declarar... Vou parar esse aqui. Se a gente declarar a gente vai usar o, o polimorfismo, né? aqui a gente fez a sobre a sobrecarga corretamente, mas se a gente por exemplo declarar um ponteiro para a classe base e a gente der um new Person Bruno 27, a gente pode simplesmente executar aqui, só que lembrando que é um ponteiro a gente agora tem que utilizar o operador de seta Vamos testar ver o que acontece. Beleza. Bruno. E a gente vai dar aqui o p walk. Certo? Ok. Person is walk. vou pôr esse método aqui. Mas se por algum motivo eu quiser, por exemplo, essa pessoa, agora vai ser o Latin. Então, o que é que vai acontecer se a gente fizer isso? Ele tem que imprimir aqui. Bruno. 27, e no walk ele precisa imprimir essa mensagem, let in walk, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Então a gente está instanciando um objeto da classe filha utilizando um ponteiro para a classe pai, ou seja, se a gente tiver uma lista de objetos a gente pode simplesmente utilizar esse recurso e aí o, o, o programa vai decidir em tempo de execução qual método ele vai exec executar uma vez que isso aqui é um, um caso para herança. Então, vamos compilar e ver o que é que acontece. Opa, Person Mas ele, ele foi, ele é um objeto do tipo Latin, Por que que ele não, por que, que ele não imprimiu esse, esse método essa, essa frase? Então, aqui para você alcançar o polimorfismo nesse caso utilizando o C++, mais, você precisa declarar esse método como virtual. Utilizando essa palavra-chave, você está dizendo que esse método, quando você for fazer esse, esse tipo de, de utilização, instanciando um objeto filho com um, em um ponteiro para uma classe pai, você vai indicar que ele precisa decidir isso aqui em tempo de execução de acordo com, com o objeto que ele está instanciando aqui, a classe a qual ele pertence. Então, ele não vai simplesmente vincular o método, a esse método aqui da classe mãe, mas ele vai decidir perceber que isso aqui caracteriza uma herança, e que esse método foi sobrescrito aqui, e que ele vai utilizar o método correto em tempo de execução. Então, vamos lá testar ver o que acontece. Opa, Latin is walking. Então, dessa forma você alcança, o, você consegue utilizar o polimorfismo, utilizando para isso um ponteiro para a classe pai, instanciar objetos da classe filha utilizando esse ponteiro e executar o método sobre, é, sobrecarregado aqui, né? na verdade, polimórfico. Né? Em termos de sobrecarga, a gente pode simplesmente fazer uso da sobrecarga através do construtor padrão. Isso aqui já caracteriza uma sobrecarga de método, você tem dois construtores e eles, quando, eles serão decididos, é decidido qual, qual deve ser usado no momento de execução a contar a quantidade de parâmetros que ele aceita. Então, esse, esse, esse primeiro aqui não aceita nenhum parâmetro, então esse aqui é o construtor padrão, a gente vai simplesmente dar um, um nome vazio, uma idade para zero. Então, no momento da, que você for instanciar, você pode simplesmente fazer isso aqui, ele vai invocar o construtor padrão, Talvez para o Latin aqui, ele deu algum problema, mas se a gente fizer o Person, que é o Latin obrigatoriamente a gente definiu esse aqui, né? Então, a gente pode definir aqui também, assim construtor chama os dois, e aqui a gente testa. Então, Person is walking, e aqui para o Latin, construtor padrão também, Walking. então é isso aí, aqui a gente fez a sobrecarga do, do construtor, sobrecarga de métodos, aqui também vale para métodos, e fiz, testamos a execução do, do polimorfismo aqui através do método walk, que é sobrecarregado aqui nessa classe filha, então é isso aí, espero ter, ter ajudado, e é isso aí, valeu pessoal.